Olá! Para converter seu livro para outros formatos, vocês devem usar o aplicativo Calibre. Basta baixar ele no site calibre-ebook.com e instalar. Feito isso, escolha o livro e clique em Converter Livro e Converter individualmente. Preencha os campos e faça as alterações que desejar, e escolha o formato de saída. Nesse caso, usarei o formato MOB, que é usado para o Kindle. Feito isso, clique em OK. Aguarde, a tarefa finalizar, e pronto! Bom, é isso e obrigado!